Fala aí pessoal, beleza? Espia, espia, nota tá aqui ó. ó Pia. Aquela ali é a pedra do cop top Balcãozão tá ali ó Davi tá aqui E tamo marcando pessoal Vou mostrar pra vocês como é que é feito as marcações aqui Com o nosso especialista em granito Aquele homem ali ó, especialista em granito Sempre que é obra nossa, é sempre ele que faz os granitos Eu tô aqui de coadjuvante mesmo, na real Vou mostrar pra vocês as marcações aqui ó aí Pessoal, tem certos detalhes aqui nas marcações que a gente tem que passar para vocês. Primeiro, todas aquelas pias, todas aquelas, aquelas pedras, a gente não corta o tamanho da pedra exato. A gente corta sempre dois a menos por quê? Porque nesse canto a pia vai embutir um lá dentro e aqui a gente faz uma cava na pedra para que embutindo aqui o acabamento da pedra fique certo. Então, aqui ele avança um aqui, ó então aqui tá com menos um e desse lado também vai ficar com menos um aqui ó conforme a gente for instalando a pia a gente vai explicando para vocês outra coisa a, o tempo para marcar sabe para não sem correria ó, tudo marcado aqui a gente já sabe o tamanho dessa pedra já sabe exatamente a base dela aqui ó aqui é a pilha e aqui vai ser a pedra do top. A pia é dois abaixo e a do copo top é dois em cima Então aqui já foi marcado Aqui é a altura, é a parte de baixo da pedra Aqui ela embute 2 E por que, que a gente marcou aqui? Porque aqui já é o frontão O frontão aqui ele vai passar mais um para cima Então a gente como aqui ele tem uma, uma cava Também já, deixa, já corta a, o, a, o revestimento de uma vez só Já, já corta para embutir a pia, já corta para colocar o frontão e é isso aí, foi feito aqui Nos banheiros também eu vou mostrar pra vocês Tudo marcado, depois que tá tudo marcado Aí a gente começa a cortar Tirar o reboco Encaixar as pias Marcar o lugar das grapas Aqui vai uma grapa A distribuição das grapas também, pessoal É proporcional ao peso das pedras Então aqui, ó Aqui vai a pia A pia precisa de duas grapas, uma naquele canto Uma nesse canto Naquele canto vai uma área seca, mas como ela vai embutir na parede, encostar na pia, que tem a grapa por perto, e ali ela vai embutir, não vai grapar lá. Aqui, que é a área do cop top, a gente precisa de duas grapas, porque aqui é o final, o cop top é no meio. E aqui a gente põe mais uma grapa, por quê? Porque apesar dessa pedra ser encostada na pia, é, essa grapa ela, ela tira um pouco do, do, do peso. Na pia, ela, ela suporta o peso na grapa. Então não força a pia, não força a grapa da pia. Então é sempre granito, pessoal. Isso aqui é o seguinte: é bruto, tá vendo? É grosso, é pesado. Quanto mais você reforçar na hora de assentar, melhor. Eu sei que o ferro e o aço tá caro. Pensando no negócio caro, eu sei porque eu fui comprar as grapas. Vou mostrar as grapas pra vocês. Vamos comprar as grapas? Eu quase caí de costa tira uma pra mim, ali, tá aqui Eu quase caí de. Ah! Né? Quase caí de costa. Essa grapinha aqui que vocês estão vendo, ó. ó essa grapinha de ferro aqui, Ele é uma chapa T, tá? Ó, bem reforçadinha e tal. Mas essa brincadeira custou 55 cada uma. Eu vou usar oito aqui, né? Foi mais de 400 conto. Só nessa brincadeira de grapa aqui. Então, pessoal, eu sei que tá caro. Só que é melhor reforçar. Porque se você não faz um bom reforço nessas pias, é muito peso. Aí começa a ceder, aí você põe o um armário embaixo, as pia começam a ceder, começa a fechar as portas do armário, já não abre mais e vai complicando. Então assim, reforça no início que é melhor. Daqui a pouquinho a gente vai cortando, embutindo, calçando as grapas, a gente vai mostrar todo o processo para vocês, beleza?